Esse vídeo é sobre o bônus oferecido pela 888sport. A 888sport tem dois sites de aposta, 888sport.com e este aqui que eu estou nele, que é o poker.888sport.com. É possível fazer uma conta em cada um deles, mas nenhum deles oferece bônus, para, bônus de boas-vindas para quem vive no Brasil. Apenas na seção de poker. Aqui na sessão de esporte, né, através desse link, po poker.888sport.com, é, não oferece bônus de boas-vindas, mas oferece um bônus que eu vou mostrar aqui, que eu recebi no, no meu e-mail, 5 dólares, um o aviso de um bônus de 5 dólares, que inclusive vence amanhã, dia 8 do 6. É, esse bônus funciona da seguinte maneira, apostando durante a semana de 50 ou mais, você recebe um bônus de no mínimo 5 dólares e máximo 100 dólares como eu apostei de 50 a 249 durante a semana somando tudo né não de uma só vez então eu ganhei esse bônus de 5 dólares é o bônus máximo de 50 e o valor mínimo para ser creditado é de uma aposta de montante de 50 dólares não precisa ser 50 dólares de uma vez só só montante então é o máximo é de 100, e o montante mínimo para receber aí é de 50 dólares, que no caso daria 5 dólares. É, voltando aqui ao site, eu vou fazer minha aposta já que meu bônus vence amanhã. Eu vou escolher um jogo aqui que eu já tinha selecionado. Vou pôr aqui na, na pesquisa. Vou pegar o jogo do São Paulo e Vitória aqui amanhã. Eu acredito que o São Paulo irá ganhar. Então eu vou pegar aqui a Vitória do São Paulo, está 1,49. Deixa eu ver aqui no Handicap. Se está melhor, handicap asiático, menos 0.5. Então, em 49 está a mesma coisa. Vou colocar Vitória do São Paulo. Vai aparecer aqui a oferta de bônus. Eu tenho dois bônus, na verdade. Você clica aqui. Eu tenho um que vence não é nem dia 8, é dia 9. E o outro que vence dia 16. O que vence dia 16 é de 10 dólares. 10 dólares porque eu postei durante a semana. 250 até 499, que dá 10 dólares, né? Então vamos aqui. Eu vou esse aqui, esse aqui foi ganho numa semana e esse aqui em outra semana. Eu vou postar 5 dólares, valor do bônus, ou seja, nem é dinheiro meu. Se eu ganhar, eu tenho um lucro de 2.45. Eu não estou certo se o valor do bônus volta para minha conta, eu acredito que não. Posso mostrar isso depois se o São Paulo vencer, né? Como esse bônus, esses 5 dólares é de bônus, provavelmente ele não volta para mim. Provavelmente volte apenas o apenas o meu lucro, né? Normalmente são assim nas promoções. Então vou apostar 5 dólares em vence dia 9, esse jogo é amanhã, dia 8, então vamos apostar 5 dólares. Apostado, pronto. Vamos fechar aqui agora. OK, então é simples assim para ganhar bônus aqui, basta apostar durante a semana, né? Ou seja, se eu já faço a aposta norm normalmente, como eu faço, eu escolhi a 888 Sport. Através do poker.888sport.com E assim vou fazendo minhas apostas e ganho aí uma graninha para fazer outras apostas. É, então é isso aqui que eu queria mostrar nesse vídeo. Como é simples ganhar aqui através desse bônus que oferecido toda semana pela 888sport. Geralmente oferece para novos cadastrados. ok? Tipo, esse cadastro aqui que eu tenho, tem alguns meses, 3 meses... 4, talvez, e eu venho recebendo toda semana é, esse bônus, toda vez que eu aposto aqui o um montante mínimo de 50 dólares. Não precisa ser de uma vez só 50 dólares, pode ser durante a semana apostar até somar é, 50 dólares ou mais, né? Aí vai ganhando bônus dependendo do montante apostado. Então é isso aí, o bônus da 888 Sport. É um bônus pequeno, mas que vale a pena é, recebê-lo aqui gratuitamente, né? Qualquer bônus. É sempre bem-vindo, principalmente que nem existe rollover nele. E um bônus pequeno eu disse que se ganhar 5 dólares, né? Mas para quem faz montantes maiores aí, dá para ganhar até 100 dólares aí. Valeu, então até o próximo vídeo.